Semana Crescer, Semana Crescer Depois da Arena da Vila Militar, a Semana Crescer chegou agora na Zona Rural para inaugurar uma linda praça Onde? o Jussarau A Prefeitura trabalha Esse povo merece essa alegria É o Jusarau mais valorizado E não para por aí Hoje tem a inauguração do videomonitoramento. Monitoramento Quarto programa Oi Mamãe E uma UBS na Água Preta Trabalho,